Deixa eu me ver aqui ver tá participando. Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai ter um convidado especial em torno do de um assunto bastante relevante. É, de ISS, eu tô só fazendo uns ajustes, esperando o pessoal entrar aqui pra a gente iniciar, tá bom? É, vou tentar colocar aqui o tema e esperar pra gente poder, poder iniciar. Só um minutinho, tá, gente? Tô só esperando aqui. Ah, ah. Mandei o um convite para pro... o seu patrocínio. Nina? Oi. Boa noite. Você eu, me eu, eu acho que pode colocar no, na vertical, se... Seu patrocínio. É, então vamos lá, vamos ajustar aqui. eu tenho alguns, alguns telefones que não ficam bem, mas eu acredito que o da gente ficou legal. Eu estou tentando colocar aqui o um comentário, para que foi a pedido do pessoal do CRC. Tá bom, mas a, a gente também. Então, tá bom? Está me ouvindo bem? Para mim está ótimo, estou ouvindo bem, sim. Perfeito, então eu também estou te vendo bem, ouvindo Tá bom, deixa eu só colocar aqui Mas a gente vai começar Vou colocar Tentar copiar aqui Eu não sou muito boa nesse negócio Bem gente, eu vou ficar devendo colocar o tema aqui, tá? Eu não estou conseguindo mas vamos lá. Enfim, começar. <risos> Boa noite, pessoal. Eu sou Nina, eu sou membro da Comissão de Estudos Tributários do CRT da Paraíba, e hoje o meu convidado é o seu patrocínio, ele é um especialista na área tributária, na questão é, do ISS, principalmente, com essa lei tão polêmica, e ele vai tentar ajudar nós, contadores, a tirar algumas dúvidas. Eu tenho certeza que essa live vai ser muito proveitosa. É, antes, eu queria só comentar em torno desse projeto, que é o Conecta, é, o Conecta CRCPB. Ele é um, um projeto idealizado para prof, aproximar o profissional contábil é, de todo o estado com o CRC. E a gente, é, onde a gente traz assuntos, bastante relevantes para a gente poder discutir é, e de interesse da, da classe contábil. E acontece todas as segundas e quintas-feiras, é, pode iniciar, dia tem dias que inicia às 18 horas, 19 e às 20 horas, e tem uma hora de duração, então muito conhecimento, em uma hora vale a pena todos conferirem, é, e eu deixo também o convite estendido a quem não é contador também, inclusive é o senhor o patrocínio. É, Deixa eu só é, apresentar um pouco a minha pessoa. Eu faço parte da Comissão de Estudos Tributários. É, também sou contadora. E, ultimamente, eu também estou. Só ajustando aqui o celular. E também sou advogada. Sou recém-formada, recém-inserida inser, a ordem. Mas, tipo, não, não sou experiente na, na área jurídica como o senhor. Mas eu vou tentar fazer de tudo para a gente tentar tirar o máximo de informações, passar para o pessoal, para ser uma live bem proveitosa. Seu patrocínio, eu queria passar a palavra para o senhor, para o senhor se apresentar para o pessoal, falar um pouco da sua experiência com o tema, para a gente poder começar. A palavra Legal. é sua. O som está bom, né? Só para confirmar? Está ótimo, está okay. ótimo. ótimo. Ó, bom, tentando... é... Agora que vou deixar vai parada. Tá, é... Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite, Nina. É, eu preciso agradecer imensamente a oportunidade. É, eu quero agradecer aí toda a diretoria do Conselho Regional de Contabilidade da Paraíba. É, eu já tive a oportunidade de lecionar aí em João Pessoa. É, então, conheci essa cidade linda, maravilhosa. Um abraço especial aos meus amigos, ao professor da Paraíba, aos meus alunos. Né? É, só para ser rápido em relação à minha apresentação, é, eu... o som está bom? Está ótimo. Estou tá exibindo perfeitamente. É, a minha experiência com o ISS ela começou, é, na verdade, na área pública. Eu fui auditor fiscal por mais de 30 anos, tá e hoje estou fora do serviço público. Então, hoje, eu me considero professor, cursos de pós-graduação, e também estou advogando tanto no administrativo quanto no contencioso na área judicial. E né? é, essa é minha experiência na área pública é que possibilitou que eu é, iniciasse aí no magistério, na, na área acadêmica e também é, me proporcionou escrever alguns livros sobre o assunto, né? Então, é com essa experiência que eu estou aqui à disposição de vocês, para conversar um pouco sobre essa mais recente alteração na legislação do INSS. Eu que agradeço a sua presença, é uma honra para nós, do, do, do CRC, Principalmente o pessoal, da, muita gente da, da comissão de estudos tributários Mandaram um abraço, tem alunas suas, pessoas que, que falaram Vânia, ela disse com certeza ele não vai lembrar de mim Mas eu não der Então o pessoal mandou um abraço E foram, foram, fomos nós, em conjunto, que decidimos esse tema é, pela, pela, pela recente, na né, criação E também por ser um tema muito polêmico Que a gente vê que tem muitas coisas envolvidas E que vai deixar muita gente confusa então, assim, seu patrocínio, eu fiz um roteiro, que até eu antecipei algumas coisas para o senhor, e sobre o ISS, eu queria que o senhor aqui explanasse os temas gerais, abrangidos, a, da competência, de legislar, das obrigações, a quem é devido, para a gente puder iniciar e depois introduzir nas questões da Lei Complementar 175. Aí eu queria Legal. que o senhor iniciasse. Bom, é, nosso o ISS, do jeito que nós conhecemos hoje, Nina, ele, na verdade, surgiu ah, em 1968. Né? Ele já tinha essa característica que nós conhecemos hoje, mas ele foi reformulado mesmo, a primeira grande alteração foi em 2003, tá? a Lei Complementar 116. Essa lei, essa lei, inclusive, dá toda a estrutura do imposto. Né? Esse imposto, inclusive, é, o que a gente tem visto aí, o fato do Congresso Nacional acabar de aprovar uma nova uma lei complementar alterando o ISS, isso já dá sinais para nós que, muito provavelmente esse imposto será simplificado, mas ele não será extinto. Na reforma tributária, tudo leva é a crer que ele vai ser muito simplificado, que é uma necessidade premente. É, nesse aspecto. não será extinto. Então é muito importante que a gente conheça a estrutura desse imposto, né? Quem é, quem é que recorde esse encontro no país? Basicamente, o contribuinte é o prestador de serviço. Na lei complementar, nós temos uma lista de serviços. Se o serviço está na lista, paga em excesso. Se o serviço não está na lista, não paga em excesso. Por exemplo, produção de vídeo. Eu comento muito isso em sala de aula. serviços de produção de vídeo não estão na lista. Portanto, não paga em excesso. É uma é um exemplo, todos os serviços que estão na lista pagam o ISS. A grande dificuldade desse imposto é o recolhimento em 5.570 municípios. Esse é o grande desafio que atua com o ISS. Recolher o imposto em 5.570 municípios. 5.570 data de vencimento, obrigações acessórias. Então, isso transforma o ISS num imposto complicado de se fazer, né? é, Seu, seu patrocínio, só uma, uma... eu estou vendo o pessoal comentando que o, o áudio está um pouco ruim. Aí sugeriram que o senhor ou eu também colocássemos o fone. Tá. Para é. talvez melhorar. Tá. Vamos lá, eu estou preparado aqui já. <risos> vai que, vai uhum. que, né, que isso, isso seja uma necessidade, vamos lá ver se melhora. Porque aí o microfone aproxima, né? É. Então vamos lá, eu estou com ele aqui, no jeito melhorou pessoal que tem que dizer aí melhorou minha gente melhorou o som está captando melhor o som meu áudio por gentileza dá uma, dá uma... pessoal o é, alguém... Nina na verdade Nina eu tô pelo que eu tô os ruídos aqui é possível é o que. o meu. Tem, não, é meu. Que tem, tem mais gente com o microfone aberto. Tem mais gente na transmissão com o microfone aberto e o som tá vindo disso. Pode ser isso? Eu não, Bom, tô, eu não tô conseguindo escutar, não. É, eu não sei, mim, eu vou falar. É, mim para mim tem tem um barulhinho de algum microfone aberto se alguém se vocês puderem por gentileza dar uma olhadinha se quem é que está com o microfone aberto fechar para a gente poder eliminar esse ruído e digam se o Becham. meu som melhorou eu vou colocar aqui uma mensagem para o pessoal pessoal que também está me, me apoiando está vendo a live então acredito que se puderem me ajudar nesse sentido também eu para mim parece que melhorou já viu foi já melhorou. então Sim. Pode vocês continuar. Ouvem bem? Vocês ouvem bem? Sim, né? Pessoal, responde aí no, no comentário se está tudo ok, se está bom o som. Quem puder. Por gentileza, é, confirmem se o meu som está chegando bom para vocês aí. Por favor. Estão me ouvindo bem? Está a... é legalzinho aqui, eu acredito a Tereza, que tá. A Tereza disse que tá. sim. Mas, ok, né? Então, posso Bom, prosseguir, certo? Posso prosseguir. Ir, certo? Eu estava dizendo o seguinte, o desafio é pagar esse imposto em 5.570 municípios. Né? E aí, é, além do pagamento, vem as obrigações acessórias, alíquotas que variam de 2% a 5%. Então, ele é um imposto muito importante para os municípios. Para que você tenha uma ideia, Nina, em alguns, vários municípios do Brasil, a maior receita própria é o ISS. Ele é maior, a receita é maior até do que o próprio IPTU, que sempre foi o carro-chefe. Então, ele é muito importante. Só que realmente precisa de uma simplificação. Essa lei nova, nós vamos falar disso daqui a pouquinho, ela traz um modelo que simplifica o sistema. Pode ser muito útil como um embrião para que a gente estenda isso para os demais contribuintes. Então, esse no imposto caso... hoje, ele é complexo por conta da dificuldade de ter acesso à informação. É assim que eu enxergo o ISS hoje. Certo. No caso, então, então o senhor está falando da necessidade da, do, do, do imposto que vai ser centralizado com a reforma. Não é isso que o senhor está é, se é, referindo? Na, na, na, verdade, na verdade, Nina, é, o que eu estou é, dizendo aqui agora é uma, é uma expectativa, tá? não significa que isso vai ocorrer. Eu estou sentindo que o Congresso Nacional não deve unificar, não deve incluir o ISS em qualquer outro tributo que vai ser criado. Tá? me Entendi. parece me parece que haveria uma, uma uma espécie de uma fusão aí talvez uma unificação união, é da união Entendi. e talvez do estado mas o município ficaria fora tá o ISS continuaria sendo ISS com uma simplificação no cumprimento das obrigações porque ora Entendi. veja que é interessante se nós tivéssemos aí com esse assunto avançado para unificar não teria sentido nenhum ter saído essa lei nova. Ora, é. essa, essa lei nova, aliás, ela tem até um, um período aí de, de, de... que a gente chama transição. de transição. Né? Então, quer dizer, ora, o Congresso aprova uma, uma, uma mudança no imposto, estabelece uma regra de transição e vai extinguir ele o ano que vem. Então, não me parece muito coerente. Tá? Claro. Eu acho que é, uma, é uma, meio que uma introdução à reforma, um teste para a gente puder... Fundir com a reforma tributária. Exatamente. É... Simplifica e mantém o imposto. Me parece... Aliás, esse, esse é o desejo dos prefeitos, tá? que estão com uma, uma força política muito intensa, defendendo o quê? Não extingue e não unifica. Mantém, mas simplifica. Então, é, com relação ao que a gente iniciou a falar, com relação ao, ao ISS, as responsabilidades, as obrigações... A gente sabe tudo isso, Tá na lei complementar 116, que é a lei geral, mas cada município tem as suas legislações próprias, com formas de recolhimento, e todas as outras envolvendo vencimentos, e a forma de recolher, enfim, todas as obrigações acessórias, inclusive. Com relação aos serviços e exceções, eu estou perguntando isso, seu patrocínio, porque eu sei que a, a, essa lei nova, ela, vai, ela traz... Se eu não me engano, são quatro tipos de serviço, quatro classificações, que serão agora recolhidas não da forma que é a regra geral, que é o artigo 1 da 116, que no caso seria no domicílio do prestador do serviço, mas sim devido ao município do tomador. E envolve muito a economia, aí, porque são, são é, determinados serviços que faturam muito de empresas grandes, geralmente não se enquadram no simples e muito centralizadas em determinadas regiões, né? Verdade, é, verdade. Como são planos de medicina, de planos de saúde, de administração de cartão de crédito. Então, eu queria que o senhor tratasse essa questão das exceções aí trazidas no, no artigo 3 e ah. como é que seria a forma de recolhimento, no caso, para essa, essa lei nova, para esses tipos de serviços. Bom, então, é, é, detalhe importante aqui, Nina, para a gente explicar essa regrinha, é, a regra geral do ISS, tá? então se a gente fala assim, mas tem uma regra geral para pagar ISS? Tem. Pela regra geral, o ISS é devido no município do estabelecimento prestador. Tá? Ou seja, é, a sede da empresa. Tá? Então vamos chamar assim, a empresa tem uma sede, essa sede é considerado o seu estabelecimento prestador e é ali que ela paga o imposto, mesmo quando ela se desloca para outras regiões, para outros municípios. Tá? O prestador se desloca, mas ele continua pagando tudo é, num único município. Por exemplo, a empresa faz, é, ela faz é, serviços de processamento de dados em João Pessoa, mas ela atende clientes em toda a região metropolitana, em, em interior do estado, da Paraíba, é, ela vai emitir a nota de João Pessoa, vai apurar o imposto e vai recolher tudo para João Pessoa. Ela não pulveriza o recolhimento. Certo? Então, essa é a regra geral. Vale para serviços médicos, para odontologia, para contador, vale para... Eu tenho o um exemplo de software. Vale para uma infinidade de serviços. O legislador, entretanto, ele pegou alguns serviços, ele pinçou alguns e falou, A esses não. Esses eu vou escolher o local do pagamento que vai ser diferente da sede da empresa. Por exemplo, ele colocou lá que é, se você fizer monitoramento de um bem, vigilância, segurança, monitoramento, você não paga na sede. Você paga onde? No município do bem vigiado. Olha como muda. Olha, é? eu tô, estou tô fazendo a vigilância, a empresa faz a vigilância. Ela está no Rio de Janeiro. Entretanto, o, o imóvel vigiado fica em São Paulo. Ela emite nota do Rio, mas paga em São Paulo. Local do bem vigiado. Tá? Então, na verdade, Nina, esse já era o, o modelo adotado pelo legislador. Mas então o que, que mudou? Mudou o quê? O legislador agora... Ele pegou mais alguns serviços e incluiu nessas exceções serviços que pagavam onde era a sede e agora passarão a pagar lá onde fica o seu tomador. Né? Tanto é verdade, Nino. o que aconteceu quando ele fez essa mudança? Eram 22 incisos apenas, no artigo 3º. Ficou 25, né? Ficou parece 23, 25. 24 e 25. Então, ele escolheu, ele escolheu algumas atividades e colocou nas exceções. Vamos dar os, os casos aí, então, que se aplicam ao nosso estudo de hoje. Seria basicamente planos de saúde, ok? Incluindo medicina veterinária, tá? Então, medicina, medicina veterinária, plano de saúde. Uh, administração de consórcio. Então, aquele, aquele plano, eu, te, eu, eu comprei um, um consórcio. É, estou, estou participando de um consórcio, e aí eu olho lá, a administradora fica lá no Rio de Janeiro. E eu estou aqui no interior do estado de São Paulo. Espera né? aí. Essa administradora paga onde? Até então ela pagava na sede. Rio de Janeiro. Agora, ela vai pagar no tomador, que é o consorciado. Então, a administração de consórcio entrou na exceção. Outro. A administração, o leasing, o leasing, né? o leasing. Que é importante mudança também, né? ou seja, é, a, a empresa do leasing fica na capital e ela vende para todo o Estado. Pagava só na capital, agora a pulveriza. E também, a, a, essa é uma atividade Cartão de crédito, né? Administração de cartão de crédito. Cartão de crédito e débito. Então veja, Sim. Nina, que é, o legislador pegou esse grupo de atividades e mudou o local do pagamento. Isso que ele fez. Tá? E aí vem a lei agora, 175, e ela ajuda a entender melhor essa regra e cria facilidades, mecanismos para facilitar o cumprimento. Que é o que nós vamos falar na sequência. Tá. Ela além dessas questões desses serviços que ela trouxe, ela também trouxe outras coisas meio polêmicas, né? A questão de ter um padrão, né, que ela instituiu um padrão na questão do recolhimento e nisso aí colocou a responsabilidade, jogou a responsabilidade para o contribuinte de, de desenvolver esse sistema e tudo mais. Então, eu queria que o senhor abrangesse aí falar um pouco do que os, dos pontos que o senhor achou mais importantes nessa mudança, polêmico, que é sua opinião em torno dessas, desses pontos. Bom, é... Eu sempre fui e continuo sendo é, é, favorável à simplificação do cumprimento das obrigações. Nós temos que facilitar a vida de quem quer pagar. É o primeiro ponto. Facilitar quem quer pagar. E mais do que facilitar a vida de quem quer pagar, facilitar o cumprimento das obrigações acessórias. Declarações, né, cadastros, alvará. Nós temos que facilitar a vida do empreendedor. Isso é. Isso é Todos é os algo... contadores também concordam com o senhor. Não é? Isso, é, isso é. é algo assim que nós que militamos na área, né, Nina, nós sabemos do dia a dia, né, do contador, do dia a dia, do, do, do auditor, do, do fiscal, né, do, do, do advogado, das pessoas que militam nessa área, sabem como é difícil cumprir. Então, nesse sentido, nós vamos falar daqui a pouquinho da lei? Perfeito, concordamos. A lei trouxe, para eu até colocar minha crítica, ela criou, pessoal, você que está me assistindo aí, ela criou é, uma espécie de um portal, né, que vai ser, na, vai ser via internet, ela criou um portal de duas mãos. Ah, ao mesmo tempo que o contribuinte acessa, declara e preenche a guia para pagamento, vai ter dados bancários, vai ter alíquota. A prefeitura também entra nesse portal e ela fornece as informações. Olha que maravilha! Você não precisa procurar mais, você não precisa pesquisar mais no diário oficial. A prefeitura vai alimentar, ela vai colocar lá alíquota, legislação e dados bancários. Perfeito. Tem até um prazo, né? Tem até um Sim. prazo para colocar isso, que está na lei previsto, né? Sim, é é, é. Né? A, lei, a lei, eles se preocuparam muito em não deixar uma brecha, nenhuma brecha para que não seja cumprido. Agora, onde vem a crítica, Nina, que você até antecipou aí? É, é um absurdo você instituir um sistema desse, um padrão, um padrão único, por meio de um, de um portal, é inadmissível você criar um negócio desse e jogar os custos disso para o contribuinte. Então, você que está me assistindo aí, você imagina, para poder simplificar, você vai ter que pagar. Não é? o, o, a lei prevê, Nina, que a responsabilidade pelos custos do é, contribuinte. é do contribuinte. A prefeitura, pessoal, ela ficou com o acesso irrestrito e gratuito. É um absurdo. Para a gente situar um pouquinho, Nina, é tão absurdo. Vocês já imaginaram, vocês já imaginaram se as microempresas e as empresas de pequeno porte tivessem que desenvolver o sistema que gera o PGDAS por conta própria? Não é um absurdo isso? Que absurdo, já né? Já imaginou, Nina? Já imaginou? A pessoa física e a pessoa jurídica que faz imposto de renda, utiliza lá o, o, o sistema da Receita Federal. Já imaginou se nós tivéssemos que pagar para fazer o sistema para declarar? Então, assim, eu, eu tenho sido muito crítico em relação a isso, porque ficou parecendo assim agora, Nina. Não basta pagar, você tem que pagar para pagar. Não é? Não é? É verdade. Que eu tenho que pagar para pagar, porque eu vou gastar com o sistema e vou, depois, a hora que ele estiver pronto, usar para pagar. Alguém pode pensar assim, mas patrocínio é muito mais caro pesquisar, botar uma equipe. Então não ficou melhor? Perfeito. Só que é o jeito errado de fazer a coisa certa. Quem tem que arcar com esses custos, pessoal, nós, nós não devíamos abrir esse precedente. Quem tem que arcar com esses custos é a administração pública, né? que tem receita, que tem renda, que vai aumentar a sua arrecadação. Quem deveria bancar esse sistema até, é o poder público. Até porque é, eu acredito que eles também visam a, a assim, queiram ou não, em, colocar dificuldades para a sonegação, já que eles estão unificando. Então, também é do interesse deles, né, sem Por dúvida, ô oh, é? oh, oh, oh, oh, Nina, imagina, o que é um sistema desse, desse porte? Né? Que, o que é isso para 5.570 municípios? Qual seria o custo disso? Então, assim, gente, é, não concordo, acho que é, fizeram a coisa certa do jeito errado e, mais uma vez, onerou o contribuinte, é, que, não, que não seja um precedente a ser seguido, que seja a exceção da exceção. Então, essa é a minha grande crítica, viu, Nina? Tirando isso realmente vai facilitar muito a vida de quem vai pagar. Basta entrar lá, declarar, tem alíquota, tem legislação, data de vencimento, gera o boleto e paga. Perfeito. Certo. Mas aí a gente falou dessa parte aí polêmica da questão de, de, do contribuinte, mas eu queria que o senhor, com a sua visão, que o senhor tem até mesmo crítica e, e essa experiência, eu acredito que um, existam interesses, econômicos, alguma coisa, questão que envolva guerra fiscal, por se tratar desses serviços específicos. Porque a mudança, essa mudança que está acontecendo, me corrija se eu estiver errada, vai ser para esses tipos de serviços que o senhor mencionou no início. As demais vai continuar da mesma da mesma forma, com exceção ao programa que a gente vai informar. Mas, tipo, com relação a, a, ao recolhimento ser do tomador, é, vai ser apenas para, por enquanto, ao, ao, o artigo 3, que eles foram inseridos. Então, eu queria que o senhor me falasse o que, é que o senhor vê com relação a isso aí, desse jogo de interesse. Será que é porque? Não será que é porque existe uma, uma centralização maior em determinada região, de, desses tipos de ramos de atividades, essas coisas? Queria que o senhor deixasse sua opinião. Olha, eu, eu diria, Nina, que o Congresso Nacional perdeu uma grande oportunidade de, nesta lei complementar, estender esse formato que está sendo criado para todos os contribuintes do Brasil né, e todos os serviços. Você lembrou muito bem... É, é, é perfeito, tirando a questão do custo, o sistema vai ficar redondinho, só que esse novo formato só vale para esses serviços que nós mencionamos. Ou seja, vamos repetir, plano de saúde, administração de cartões, administração de, de, de, de cartões e leasing. Então, veja, pessoal, vejam, todos os outros serviços que precisam pagar também é, para os 5.570 municípios, não, tem esse, não terão essa facilidade, não terão esse sistema. Então, realmente, Nina, faltou sensibilidade ao nosso Congresso Nacional, é, conhecimento, talvez, né, é, para que pudesse estender esse mecanismo para todos os serviços e todos os contribuintes. Né? Realmente, eles ficaram preocupados é, em aumentar a receita, pulverizar, e o um olho, né, focaram apenas nesses grandes contribuintes, né, e esqueceram dos médios e pequenos, que, na verdade, sustentam a arrecadação dos municípios do Brasil. Então, empregam e geram riqueza, precisam ter a vida facilitada também, né. Entendo. Então, o senhor vê que é, com um bom, uma forma, seria uma forma mais justa, tipo, colocar esse tipo de instituto no caso para o automador é, quando por exemplo a maioria das, das administradoras de cartões todas estão em determinada região então o eu acho mais justo pela questão de, da distribuição mesmo da do tributo distribuição da arrecadação tributária então se eu concorda comigo Sim, por relação é, ó, a... É, a a pulverização dessa receita né, por todos os municípios do Brasil, é algo justo, correto, adequado, é isso precisava ser feito. O modelo de pagamento único, perfeito, também é um mecanismo de simplificação. A nossa crítica é o custo ser assumido pelo contribuinte e o fato de não terem estendido esse sistema único para todos os outros contribuintes e todos os outros serviços. De maneira que o prestador, quando fosse recolher, ele recolheria por meio de um único portal. Gera a guia e depois paga. É mais ou menos, Nina, para você que está me assistindo aí, né? é exatamente o que acontece hoje com a empresa que está no Simples Nacional. O contador entra lá no portal, né, no PGDAS, PGDAS. declara, gera o, o, o DAS, e paga para todos os municípios do Brasil e todos os serviços. Isso aí foi uma maravilha, né? facilitou demais. Então, por que não estender essa, essa facilidade para os demais contribuintes também que estão aí fora do simples? Né? Quem sabe, né expectativa que esse seja um embrião na hora que ele estiver funcionando, na hora que ele estiver em, é, é, é, de maneira adequada distribuindo essa receita. É, o Congresso não altere a lei e estenda isso para os demais contribuintes. Se for para facilitar, eu acredito que é unânime, né? Todo mundo vai querer. Seu Se patrocínio. Eu também queria que você falasse em torno da porque existe uma ADI, né, que suspendeu a, a, a, a digamos assim a funcionalidade da lei anterior, que era 157 de 2016. É, que tinham praticamente assim os serviços, alguns serviços que, que, que de cartão também, dessas mesmas atividades, que foram, no caso, o ministro Alexandre de Moraes, ele suspendeu os efeitos dela, dando em cautelar, né na ADI. Eu não sei se eu anotei até o número da ADI aqui, tá? 5835, não é isso? isso. Então, olhando essa ADI, certo? Porque existe um, até uma. uma, uma uma polêmica com relação a isso Porque dizem que se uma cai Tipo, for julgada A 157 como realmente Ilegal Essa outra cai Então como é que o senhor vê isso aí Com relação a Será que, será que a gente Legal. vai conseguir realmente fazer com que funcione? Tá, então vamos lá É para gente bem? Pessoal. Eu queria que o senhor também explicasse O elo de ligações assim, Entre sim, o para e o o pessoal que está assistindo entender tá vamos lá ó então é, vamos fazer uma linha do tempo Nino que vai facilitar essa compreensão de como uma lei está atrelada na outra tá porque de fato essa lei nova a 175 ela não tem autonomia com relação ao local do pagamento ela apenas esclareceu a questão do local está na lei anterior então vamos lá ó em 2003 surgiu a lei complementar 116 Certo? Eu falei que tinham 22 incisos, que eram as exceções. Em 2006, veio a Lei Complementar 157. Então, vamos assim para facilitar. Foi 16, não, doutor? Com é, e... 16, acho que 16. Perdão, é 16. Perdão, bem é corrigido. É porque a, <risos> perdão, perdão, Ó, é porque a primeira foi 2003. Então, a só primeira em 2003. Aí eu só comprei. Em 2003. Segunda lei, 2016, eu pensei uma coisa e falei outra. E a terceira lei, 2020, certo, Nino? Então, nós temos três leis. Sendo que, sendo que aquela lei que transferiu esses serviços, transferiu o pagamento do ISS deles para o tomador, município do tomador, é a 157 de 2016, certo? E agora Sim. vem a, a 175 de 2020... E traz uma série de explicações, de, de, ela, ela vai esclarecendo alguns pontos. Então, esse, esse, esse é exatamente o ponto, Nina, em que uma está atrelada à outra. A lei número 2 de 2016 está atrelada à lei número 3 de 2020. A lei número 2, de 2016, ela foi. Os efeitos dela foram suspensos por essa ação direta de inconstitucionalidade que você citou. Então, o ministro Alexandre de Moraes, atendendo o pedido de duas confederações, elas, elas disseram, que elas argumentaram que seria muito difícil cumprir a lei. Um dos argumentos, inclusive, era não tem uma guia única, são 5.570 municípios. O ministro Alexandre de Moraes ponderou os argumentos e falou o seguinte, eu suspendo os efeitos dos incisos 23, 24 e 25. Então, é, pessoal, olha só. A lei 157, ela foi, ela teve os seus efeitos suspensos de forma que administradora de cartão, administradora de consórcio, plano de saúde, leasing voltaram a pagar na regra da primeira lei de 2003. A lei complementar 116, em que pese que a 116. Em que pese a lei está em vigor, pelo fato de existir essa cautelar na ADI, esses efeitos da lei estão suspensos. Ou seja, isso. recolhendo Perfeito. da forma geral que é no município do prestador do, no domicílio do prestador de serviço. É, sempre que acontece isso, restabelece a lei anterior, a regra da lei anterior. 116, e aí eles estão pagando a 116. Então veja pessoal, olha que cenário que nós estamos tendo hoje. Tem uma lei cujos efeitos estão suspensos que é a 157 e todo mundo está pagando com base na 116, ou seja, na sede da empresa. Aí vem o Congresso Nacional e aprova a 175 e diz assim, olha, eu estou esclarecendo alguns pontos, dizendo qual é o tomador, que tá Daquela que está suspensa. Daquela que está suspensa. Ou né? seja. Ou seja, se o, se o Supremo Tribunal Federal declarar inconstitucional o 23, 24 e 25, cai também agora Por o texto a 175. Todas. Todas. Ou seja, o Supremo derruba as duas, né? Porque derrubou a lei que mudou a competência, cai a lei que esclarecia os termos e os, as definições da, da anterior. Então, Nino, o que, que nós precisamos agora? É, nada disso vai ser colocado em prática se o Supremo Tribunal Federal não liberar a 157. Né? O ministro Alexandre de Moraes precisa levar para o plenário a votação dessa... Ia levar, de... se eu não me engano, eu vi no, no Conjuro, não sei qual foi o site, que ia, ia, deveria ter sido levado em junho desse ano... Mas Perfeito. não foi, não foi? Foi, tirou de pauta. Ele tirou, tirou da pauta. de pauta. Então, o que nós precisamos, pessoal? O que nós precisamos? O plenário do Supremo precisa voltar ao processo, voltar ao assunto. E qual seria o cenário ideal, Nina? O Supremo deveria dar por constitucional os 23, 24 e 25, eu estou falando dos incisos do artigo 3º da Lei Complementar 116, alterado pela 157. Certo? Se o Sim. Supremo der pela constitucionalidade, ele libera a regra nova e aí vem a 175 e nós aplicamos todos os conceitos e o sistema único que ela instituiu. Então é preciso primeiro que o Supremo destrave para colocarmos em prática... A 175. Que bom, Nina, que o legislador jogou isso, né, jogou as regrinhas da 175 para janeiro, fevereiro e março do ano que vem, com vencimento em abril. abril é, quem abril. sabe, então, quem sabe até lá o Supremo possa é, julgar o caso e manter constitucional essas regrinhas. Se o Supremo der pela inconstitucionalidade cai o 23, 24 e 25 da 157 e como consequência disso toda essa estrutura da 175 é até um texto que eu achei eu até anotei que eu achei interessante a lei complementar 175 de 2020 ela reside na constitucionalidade da lei complementar 157 de 2016 se esta cair a outra cai por consequência eu até anotei assim que eu achei ela, ela está pendurada na outra, né, Nina? Ela, ela, ela, ela está pendurada na de uma decisão do Supremo. Pensa. É isso aí. É como se tivesse a pensa, né? Perfeito, perfeito. Eu, a, a pergunta que eu ia fazer, o senhor até iniciou a fazer, pode, não sei se o senhor se vai ficar um pouco repetitivo, mas se o senhor quiser acrescentar alguma coisa, tá. seria em torno qual a sua opinião sobre a responsabilidade atribuída aos contribuintes no caso do, de, da, do desenvolvimento das de operações de, de do sistema, né, que vão que eles vão ter que desenvolver e de cada ente municipal o encargo de alimentar o senhor o senhor, vi que o senhor concorda apesar de achar seguro é, discorda totalmente do custo cair para cima do, é. do contribuinte, né? Inclusive é alguma é uma coisa que está na petição também da DHI que eles, é, as duas confederações, eles castigam isso. Me corrija, seu. É verdade, ver, mas... é verdade. É, é, assim, é, é, apesar da burocracia para cumprir com as obrigações de cada município, não se cogitava até então, Nina, criar um sistema único e jogar os custos disso no colo do contribuinte. Né? Acho que isso nunca passou pela cabeça de nenhum contribuinte né, de do, do ISS do Brasil. Na verdade, é, existia a concordância em pulverizar o pagamento, existia a concordância em simplificar as regras, criar um sistema único, mas que isso tudo, quem deveria bancar é o poder público, né? que tem muito mais recursos, e esse é o papel do poder público no Brasil. Né? Então, veja, é, houve uma inversão né, nessa... Essa sistemática. Eu, eu também queria destacar aqui, Nino, um detalhe importante. É, está vendo também, está vendo também praticamente é, uma mudança, né? eu diria até que quase uma, uma, uma revolução em alguns, em alguns princípios que nós utilizávamos. Por exemplo, é, a obrigação de recolher, de declarar e de é, buscar a informação na legislação sempre foi do contribuinte. Né? Então sempre Sim. foi o contribuinte sujeito a uma verificação posterior. Agora não. Eles jogaram na lei que a obrigação é da prefeitura. A prefeitura entra no sistema, coloca a alíquota, coloca a legislação. A legislação, a de vencimento, dados bancários. Né? Nina, está é, escrito na lei que, se tiver erro nesses dados, a culpa é da prefeitura. Claro, ela que é a responsável. Ela que colocou. É, Agora, isso nunca foi assim. Quem sempre declarou e aguardava uma homologação foi o contribuinte. Muito bem, segundo ponto interessante de mudança. Eles tiraram a autonomia do município para definir data de vencimento e modelo de guia. A lei complementar estabeleceu que o vencimento do ISS vai ser dia 15 do mês seguinte à ocorrência do fato gerador. Então, os municípios não podem mais alterar. O município não pode mudar o modelo da guia. Então, houve o quê? Uma retirada da autonomia dos municípios. E o que é que o senhor é, acha disso? Não, Eu, eu, é, eu acho, Nina, que foi relação a única, a... é a única maneira de você estabelecer um padrão nacional. Não existiria outra forma. Haja visto que foi feito no Simples Nacional. Algo semelhante. Né? Quem está no Simples Nacional paga tudo no dia 20 e numa única guia, não é? Então agora esse sistema vem e copia a ideia. É a única maneira de você encontrar um consenso no Brasil. Se você deixar para o município, cada um escolhe um dia e cada um escolhe um modelo de guia. Então, eu concordo. Tá? Eu acho que tá, isso, isso é razoável. Tem que haver é um padrão. Vista... Padrão, unificou. Tá? Perfeito. Tá? Agora, de novo, a questão do custo não é algo que a gente deve, deve é, concordar com passividade e, principalmente, não podemos tornar isso um precedente para outros sistemas do futuro. Não dá para imaginar o contribuinte ter que arcar com custos de sistema para cumprir a obrigação. Né? Isso é um absurdo. A gente falou aí que tipo concordo porque haverá um padrão, então isso é bom para o contribuinte. E agora eu lhe pergunto... Com relação a, a um jurista, ao um jurista que o senhor é. E a, segura, e a separação dos poderes? Essa retirada de autonomia talvez depois não seja uma barreira para aprovar? Porque vai haver algum, algumas é. ações nesse sentido, Alta, ah, tá tirando. Está tá, tá intervindo aqui no poder do município. O senhor não acha que pode acontecer também por Oxe. esse lado? Nina, você tocou num ponto importantíssimo. Eu, eu citei, do, du, ó, eu citei duas, duas questões de retirada de autonomia. Não pode mexer na data de vencimento, não pode estabelecer modelo de guia, e tem mais um detalhe, mais um. Não pode também, Nina, transferir a responsabilidade pelo pagamento para o tomador. O município não pode mandar reter na fonte, Nina. A, a lei não estabelece... Se eu não me engano, na lei tem algo em torno disso aí, né? Da responsabilidade. Sim, é a, a, lei, a, a lei veda. É, ó, gente, só pode ser pago no dia 15, vai ter um modelo único e quem vai pagar é o contribuinte, não pode ser o contratante. Então, isso tudo fere a autonomia municipal que está prevista é na Constituição Federal. Então, veja: veja é, você tem uma lei complementar hierarquicamente inferior que a Constituição que retira autonomia em três prevista pontos na, prevista na Constituição. na Constituição tudo bem Nanina, né, que alguém pode falar assim mas patrocínio, deixa eu retirar, tá, tá sendo bom para nós melhorou, Melhor... tudo bem tudo bem, eu acho assim eu, eu sou a favor dessa, dessa padronização só que nós não podemos passar, passar por cima dessa questão que é extremamente importante que é a questão jurídica do negócio né? A Constituição dá autonomia ao município para instituir, arrecadar, cobrar, legislar sobre o ISS. Obrigação principal e obrigação acessória. Essa lei complementar, então, ela fere a Constituição em relação a esses pontos. E é esse o medo que não passe nem a 157 <risos> e, de, por consequência, a 175. Justamente por, por essas ilegalidades, né, por ferir a Constituição. Pessoal, eu queria, que, eu queria abrir um espaço também aqui para o pessoal, quem está participando da live, pudesse colocar a sua pergunta, né, aproveitar aqui que, eu, que temos um expert na área para tirar qualquer dúvida aí, os contadores que estão ao vivo, então quem quiser mandar pergunta para ele, fique à vontade, para a gente poder debater coisas aí e tirar dúvida de todo mundo. Enquanto era o pessoal coloca as perguntas, eu, tinha, eu anotei aqui, eu fiz a minha lição de casa bem direitinho para não passar vergonha com o senhor. Isso, pô, eu estou falando direitinho aqui. Tá, tá perfeito. Então, eu vi que outro ponto trazido na petição, no caso da, da manutenção da cautelar, é em torno da normatização a respeito dos conceitos do domicílio fiscal. Inclusive, a petição traz um exemplo. Qual seria, então, qual seria o um município competente? Ele, isso está dentro da petição. Está dentro da petição. Sim. Qual seria o um município competente para cobrar ISS pelo administrador de cartão de crédito emitido por banco sediado em São Paulo e servidor público de Guarulhos que mora em Marueri e declara? É como domicílio, outra cidade onde também possua imóvel. Ele meio que está dizendo assim, ó está tão confuso, porque não existe uma normatização tratando do domicílio fiscal, e isso causa insegurança jurídica. Eu queria que o senhor também tratasse um pouquinho Sim. disso aí, para a gente poder... Ó, é, Nina, na, na 175, né, que está que tá aí, está né, em vigor está né, em vigor né, já, desde quando foi publicada, é, eles, eles melhoraram um pouquinho isso, sabe, Nina? Foi muito questionado, foi objeto de muita polêmica, até da própria Jean. né? É, tudo, isso, tudo isso foi colocado assim, como algo um empecilho para cumprir. Quem é o tomador? Né? Quem é o tomador do consórcio? Exato. Quem é o tomador do plano de saúde? As denominações é todas, né? Isso. E Não, aí vem o tomador na 175, Nina, eles procuraram é, dar, um, dar um conceito, uma definição, tá? Por exemplo, aparece na 175 que o tomador dos serviços do administrador de consórcio é o consorciado. Bom, já, um, já temos um norte, certo? É o consorciado. Então, quer dizer, a figura do consorciado todo mundo conhece, ela é, é, já é, é uma nomenclatura usada no meio, então está tá definido. Se o consorciado tem domicílio no município, por exemplo, de Cuiabá, e a administradora está do Rio de Janeiro, o ISS vai ser pago para Cuiabá. Domicílio do tomador consorciado. Okay? Outro, outro exemplo. É, eles colocam lá que é, no plano de saúde, quem é o tomador? Existia uma polêmica, Nina. O tomador é a empresa que contrata o plano e o funcionário usa, ou o tomador é o funcionário usuário do plano para o convênio. Então, veja que e, e isso pode, poderia determinar um conflito, porque a empresa está no município A, a empresa tomadora, ou melhor, a empresa contratante está no município A, e o funcionário dela, que usa o plano, é o B. E aí, o B ou A? Então vem a lei complementar 175 e diz assim, não, nós vamos dizer o seguinte, que o tomador dos serviços, para, para os efeitos da lei, ele é o usuário do plano. Pronto. Pronto. Tirou então, todas tirou, as dúvidas. Tirou o contratante da frente. Então veja que houve um esforço para esclarecer. Eu acho até que melhorou muito. Nós teremos conflitos? Com certeza. Né? Com certeza teremos problemas, especialmente quando você fala, Mina, do cartão de crédito e débito. Porque no cartão de crédito e débito, pessoal, é uma cadeia de operações. Você tem a bandeira do cartão, você tem aquela que faz o credenciamento, você tem aquela que administra, você tem o dono do estabelecimento e você tem o titular do cartão. Só, só citei alguns para a gente visualizar. Agora, e aí? Quem é o tomador? Depende, não é? Finalmente. Ora, eu, eu, o tomador, em alguns casos, quem presta serviços para mim é o meu banco. Eu, eu, meu cartão é com ele, né, a bandeira é. dele, e pago para pago ele né, na fatura. Em outros casos, quem está prestando serviço, é, eu uso o cartão, mas o tomador do serviço é o dono do posto que é o acesso, não é? Porque é dele que é descontado é. o valor para ele usar a maquininha do cartão vai então, ser loucura. Assim, o universo é loucura, loucura, vai ser loucura, então sim, é, houve um avanço, sim, teremos problemas, sim, né, então vamos, vamos, isso vai ser colocado em prática, e o primeiro obstáculo a ser superado, pessoal, acho que o primeiro desafio é instituir o comitê gestor, definir o layout, desenvolver o programa e colocar para funcionar, né, é, eu acho que esse é o ponto inicial de tudo, viu, Nina? Porque nós podemos, corremos o risco de chegar lá em abril e não ter sistema. Não é? E aí? Pois é. Então, o senhor acha que, tipo assim, com relação à questão da normatização a respeito dos domicílios, a 175, ela trouxe tudo e sanou, digamos assim, vai sanar o que, o que deixou em... Em aberto a lei complementar anterior, no caso, a 157, né? É, aquela, aquela lá, nós tínhamos o quê? Nós não tínhamos nada, né, Milo? Nós tínhamos, os, é, nós tínhamos não, assim, é, ó, não tinha nada. Nós não tínhamos nada, tínhamos assim, é. pague, no domi, é, pague no município... No domicípio do tomador. Só, Só que não, eles não mencionaram, eles não dimensionaram não. as particularidades que existem em cada é. caso desse. Quem é o tomador? É, é. é, agora houve, nós demos um passo adiante e a lei trouxe já alguns conceitos que podem, aí então, com isso, dirimir alguns conflitos. Com certeza, vão dirimir, dirimir vários conflitos. Mas isto não significa que houve um esgotamento do assunto. Eu acho, Nina, que na prática, especialmente falando da administradora de cartão de crédito e débito, nós teremos, sim, muitos questionamentos. Porque ela envolve uma gama de operações, né? não é únicas... Interesses, né? E grandes, é bancos... Olha, é, é, vamos pegar um exemplo simples, Nina. É, hoje, eu, a minha última aula presencial né, Com saudade da sala de aula Foi em março né? e, e, e até então, quando eu, ia, quando eu saía para as aulas eu viajei o Brasil todo, né? estive aí em João Pessoa, estive em diversas capitais. É, veja só que interessante, eu levava o meu cartão comigo. É, o meu cartão de crédito, é, a bandeira dele é Santander, e aí eu estava, por exemplo, em João Pessoa, a, a, a administradora então estava no município A, eu moro no B e usei o cartão em João Pessoa. E aí eu usei o cartão numa loja de conveniência que tem uma maquininha que também está é, tá, ele é automatizado. Mas uma pessoa chega lá, eu quero a minha parte. Eu, quero e chegar, eu tenho a minha parte. Aí, pois é, o meu é eu, eu, nesta operação que eu estou colocando, olha, eu comprei, eu comprei um refrigerante numa loja de conveniência em Salvador. Nessa simples operação aí de R$ reais é, tem uma série de relações jurídicas diversas situações em que o tomador ora sou eu, o tomador ora é o dono do posto não é? o tomador ora pode ser o próprio Santander enfim, como é que nós vamos ratear tudo isso? Como é que vai fazer para que o ISS dos 5 reais seja pulverizado para João Pessoa, para o município A e para o município B? Então esse é o desafio, viu Nina? Não está, eu tenho certeza que não está é, os problemas não estão sanados, nós teremos problemas ainda. Ajudou, mas ainda temos algumas questões que ainda vai precisar de uns ajustes. Né? Mas toda Sem mudança dúvida. é complicada. Toda mudança, a gente meio que fica meio inseguro, mas temos que nos adaptar. Com relação. Eu, essa pergunta não está no script, mas assim, eu fiquei curiosa por falar, pra, a gente falando aqui. Mas como é que ficaria? Eu, não, eu fiquei pensando, assim, será que haverá mudança também para a empresa simples, quando no caso de tomador? Como é que ficaria? O senhor chegou a estudar essa possibilidade? Você está falando do da... simples nacional? Isso, das empresas que são habitantes, no caso, como tomadora. Tá. Vai não. continuar. Elas estão elas responsáveis também da mesma forma, né? É, na Vai verdade, Mira, é, é, o seu exemplo foi a sua pergunta foi boa para esclarecer o seguinte: é, hum. vale lembrar que nesses serviços plano de saúde, administração de consórcio, administração de cartões e no leasing, o tomador Nenhum não tem responsabilidade ser... nenhuma. Tá? A maioria mesmo não nenhuma. é simples, né? Dessas Mas, atividades... Não, não, não, é e, maior... e, e mesmo quando o tomador for uma MEPT, PT, ela não tem que fazer nada, menina. Quem vai pagar é o contribuinte. Quem vai pagar é a administradora do cartão, quem vai pagar é a administradora do consórcio, entendeu? Então, quer dizer, o, o tomador não terá nenhuma responsabilidade, nem em declarar e nem em reter na fonte, tá? Isso foi por, importante para esclarecer isso. A responsabilidade, é, a responsabilidade será sempre da administradora do cartão, da administradora do consórcio, da empresa de leasing ou ainda da empresa que é, administra o plano de saúde, tá? Não transfere. Nina, me permita só uma observação, conversando aqui, eu me lembrei. Tá. Olha, veja um problema interessante. Me perguntaram hoje sobre a administradora de cartão de crédito. E aí eu fui pesquisar o assunto. Imagina, olha que situação que nós estamos vivendo aqui. É, não há um conceito, o que, que é uma administradora de cartão? Que a lei, a lei tributária veio e colocou assim na lei. O que é uma administradora de cartão? Não tem nenhuma definição é, é, que esteja tá, lastreada numa regulamentação. Não tem. Ou seja, existe uma decisão do STJ dizendo que administradora de cartão de crédito não é instituição financeira. Existe um projeto de lei trazendo o conceito da administradora de cartão de crédito, mas é projeto de lei. E se você botar no Google, vai aparecer um monte de conceito. Nós não temos, então, no, na lei o padrão o conceito, conceito, e nós não temos o direito privado do conceito. O primeiro grande problema, porque, então, afinal de contas, o que é uma administradora de cartão? Não tem um conceito pronto. Nós vamos ter, aí alguns falam assim, não, não é administradora, é credenciadora de cartão, pronto, deu problema já. Porque aí quer dizer então que se eu sou credenciadora, a lei não me atinge? Não me atinge. se você é administradora? Vai pegar a literalidade da lei e vai dizer, ó, é, oh, é isso. Então vejam que a lei tributária, ela tem ainda uma série de lacunas, porque escolheram algumas operações que o direito privado não regulou. Né, então isso vai ser, com certeza, um empecilho, né, isso em algum momento vai ser levantado para criar alguma lacuna, né, para não cumprir ou para cumprir de uma outra maneira a lei. Né? Nós temos bem pouco tempo, acho que menos que... <risos> e tem um, monte, tem um monte de gente ainda fizeram algumas perguntas. Passou muito assim, rápido, mas eu, né? É, eu não sei se dá tempo. Estão perguntando, teve é, Nice e Lucena, teve alguma mudança para atividades de beneficiamentos? Eu acredito que não, né? Não, não é, na verdade, não. talvez. Quem, quem é o meu nome, Nina? Nice. Nice, Nice, né? não teve nenhuma mudança na lei e nem na nossa. Na, na jurisprudência. O Supremo está lá com um processo para julgar, para dizer, né, qual é o beneficiamento que paga ISS e qual é o beneficiamento que paga ITICM. Não julgou ainda, tá? Não tem. Tá? É, eu estou sempre acompanhando e saindo novidade, eu posto na rede social e no meu canal no YouTube. Eu vou aproveitar aqui, pessoal. Quem eu deixei de fazer a pergunta, que eu vi que tem algumas aqui, depois sigam o doutor Patrocínio no Instagram dele. Nos comentários, depois o senhor coloca o seu Instagram aqui abaixo, a gente vai tentar também divulgar para que o pessoal entre em contato possa tirar alguma dúvida. Eu quero agradecer desde já a sua presença, eu adorei conversar, adorei conhecer primeiramente, que eu não conheci, não Obrigado. fui sua aluna, tive esse privilégio. É, e eu queria agradecer em nome da comissão, em nome de todo o Conselho Regional de Contabilidade aqui da Paraíba, dizer que foi uma honra e que foi muito proveitoso. Eu espero fazer novas lives em torno desse assunto, que vai ser bem proveitoso. E aí, Legal, o fala eu que eu, coisa... eu, eu aproveito é, mais uma vez a oportunidade Estamos quase agradecer, caindo quase tá? agradecer a diretoria do Conselho Regional de Contabilidade de, de da Paraíba, é, um abraço especial ao Rômulo, meu aluno que me, me, me mandou, né, o convite, Romulo. por meio dele estendo a todos os meus alunos, tá? A você, Nina, pela é, condução aqui do nosso do nosso debate aqui. A todos que estão aqui assistindo, muito obrigado, um abraço fraternal a todos. Saudade dos meus alunos aí. É, minhas redes sociais estão à disposição de vocês. Meu e-mail tá contato arroba, patrocínio .adv .br. Um abraço boa noite a todos. Obrigada. Valeu.